Há uma more thing que still ainda tenho que confirmar. Mas Kirumi é o primeiro suspeito. Eu? Sim... Yeah. O Kirumi? Eu sei, eu sei... Oh... Então, so Kirumi é o culprit? Não, a gente ainda não sabe com certeza, mas... Tem grandes chances... Isso is não é uma certeza. Deixe-nos ouvir é. Kirumi? Por favor, me diz que não. I cannot believe you would suspect me. Ah, ah, vem. If that is the case, then I will have to deny. It. I will not let you make the wrong choice. Huh? Então? Sinta-se livre para explicar por que não é a escolha certa. If you do believe it is me, você está preparado para estar por essa eu não quero. eu Quero que você diga que não é mentira, que não é verdade. Eu vou suas com toda a minha voz, tá bom, eu sou todo ouvido. Só não quero que outra wife morra aqui nesse jogo. Ai, cara, provavelmente ela, né? Já chegamos no final do. Ai, cara. Aqui. Se eu tivesse que culpar ela. Eu, claro, não sou culpa. Tá. Eu quero que isso fosse verdade. Mas é muito provável que não. É, ela não tem, ela tem. Ela tem um álibi, só que por cinco minutos ela saiu. Ah. Não, acho que não é isso. Ah? Eu acho que não, meu. É, provavelmente eu acho que não. Eu acho que não. Você ficou fora por 5 minutos. Você foi a única que ficou. E não só por 5 minutos em qualquer lugar, 5 minutos no ginásio. Well, One Kirumi, tá claro que the culprit could put the body into the tank. Several steps needed to be taken. E ela era a única que tinha tempo para isso. Uhum. Sim. That's right. Rumi's body entered the gym from the window, but that required preparation. E tempo também. That could only have been done when Kirumi was by herself in the gym before night time. Exatamente. Kirumi was alone in the gym for only like 5 minutes. Mas era tempo bastante ir para fazer algumas coisas. Not enough time for the whole murder, but enough time to set it up. Exatamente, e ela podia ter matado a qualquer momento. Não é? Ah, ok. Talvez não. Ah. Se eu estiver errado, eu sinto muito, que Rumi. While I do understand where you are coming from, I assure you this is just a part of your petty imagination, huh? an empty theory created from nihilism. Ah, que a tá agora? Oh meu! Dá uma surra nela. Legal, vamos lá. Eu sou péssimo com esse jogo de espadas, Se fosse mas a ropa e uh, calma lá. Eu okay. que pode ser calma, como é que eu? Ah, beleza, peguei o jeito. Isso, mas... The crux of your argument is not but a guess. Como assim? É eu só achismo. O para à sua Não, você, você comprovou que você que a ficou 5 é minutos lá no ginásio. Não tem como eu provar uma coisa dessas. Eu tô usando seu argumento. What the fuck? Ok. Ai oh, meu Deus. Ok, eu venço a luta de espadas com o Akiraume. What do you mean by crux of the argument? How is it just a guess? É, what the fuck? Eu tô usando seu argumento. pra isso. Acorda. Ah, huh. it Ah, uh... in other words, it is just Calma, no... Tinha sim provas, aquela it era contradição. More than deception. Cala a boca que Rome. Eu sei qual é a contradição aqui. Droga. Tudo bem. Não vai me matar. Por que, que o jogo travou? Tá engasgado. Ah, voltou. OK. Essa conclusão que nós chegamos Eu tenho provas do meu lado eu Preciso mostrar a ela to the Sim, acordo Aham uh -huh. Sim, é super possível okay. Errado, Kirumi Tem uma prova que indica sim Eu vou cortar as suas palavras Com essa espada Hum Eu tenho evidências As abrasões que deixaram nas ruas do meu lado No gym e no lab Exatamente, porque pensa, ela era responsável pelas cortinas também. Ela estava lá. Ela estava na mesma janela, ela tinha acesso. que estava tida frames ter sido é, eu tenho certeza, o cara é ela. Droga, mesmo tempo que tivesse... Que seria ela? Kirumi, por quê? Oh? what's wrong, Kirumi? Oh, What's wrong? O que está acontecendo? O que que do céu, hey, cala hey, sua hey, boca, Kirumi, quiet, porque... Porque isso é o que eu acho que sim! Us, Kirumi! Juichi is doing this for your sake. It é. is for my sake. Then it would be much easier to forfeit. But I cannot allow that. Because I must do this for <tos> everyone. <tos> Como assim? Por, por todo mundo? I have a duty and a responsibility. I must serve everyone and protect them. My What the fuck? refuse então, to surrender. <tos> They won't não me if se ah, eu Ah, Kurumi, você não acho que já deu? Ah, ninguém mais está caindo na sua. Pode desistir, nós entendemos. O que? Pra onde ela quer chegar? Essa resposta. Ela parece genuína. Então. O que ela quis dizer com todo mundo? Ela está fazendo isso. pelo bem de todos nós. Eu estou. Eu estou errado. A Kirumi é inocente. Não. Eu. Eu estou errado de novo. Hey, Kirumi. Quem exatamente é esse? everyone que você está falando Hã? Huh. Kaito? Eu. just tenho a weird feeling about this. Ok. Prossiga. When you said everyone o que não estava que não está aqui. O que? Alguém que não tá aqui? Essa fala é minha, Maki, mas a gente pode se casar e eu deixo você ter o copyright dela. Kirumi! fora da Academia? Como assim? Hey, do you think Kirumi viu own próprio video? Ah, oh, não. Como que ela teria visto? Você mostrou pra ela, então, não você foi? Mercos, você, seu diabo... Dia... Nossa, eu te odeio, coquete! Não é possível, ele mostrou isso pra ela. Pra ela iniciar um assassinato. Não. Diz que não. Como assim? Unnecessary You saying I'm wrong? This everyone you're talking about. It is all of you, of course. Really? Do you swear to a tua? Yes, really. So please believe me. I am not the culprit. I do not care what becomes of me, but I will not allow any of you to die. Don't Oh god, eu I made a promise to Kaede. She wished for all of us to escape together. Eu sei. Mas isso tá forçado demais, cara. Todo esse papo dela de Gente, a todos é muita forçação de barra. I want to fulfill my duties as the ultimate maid. I wish to serve everyone. So please believe me, you have to. Kirumi, tem alguma coisa de errado? Um, are we totally sure Kirumi's the culprit? Maybe it's someone else. Não, nós já vimos isso. Are we sure Kokichi isn't the culprit? por mais que eu quisesse nós já vimos de tudo é impossível ele ser culpado <risos> how rude gonta just can't believe Kirumi would kill Ryuma oh, no Kirumi's breakfasts were the best she always treated us so well tá bom mas isso não significa nada she really is like a mom perhaps it was after she gained our trust that she saw her chance to strike eu não consigo imaginar que o Rome sendo assim. Você realmente é um desculpa. É, não. Ela... Desgraçado de cabeça a cabeça. Mesmo através suas roupas, eu posso Tem Alguma coisa de errado nisso. Alguma coisa não faz sentido. Ela só deve estar se fazendo, não é? Por mais que eu deteste eu admitir isso. Ela será culpada é a única coisa que... Por favor, considera me suspeite como culpita. Não... You only me I was at the gym Mas essa, essa é a maior prova que temos! Essa é a única prova que temos do assassino! But you me of being the with that proof. Mas me eu não posso acusar mais ninguém! É ainda que Maki Kaito alibis. Não tem razão... They could have pretended to help him go but secretly prepared the murder. Ya, cara? When you put it that way. It does seem possible. Espera. We can't accuse Kirumi just based on our alibis. Não! Calma lá. Eu tenho mais Deus, uma pro... Maybe suspecting Kirumi is wrong. No. Não conta. Yeah. Ta... Maybe we should think it over one more time. तुम्o um bicho Como o último detetive, promise. As the ultimate detective, I made a promise to seek the truth. I made a promise to Kaiete. So I'm not turning back now. Isso swing Mostra para eles. Eles estão todos assustados. Assustados de ter que acusar uma de suas amigas de cometer um assassinato. Tudo então, de mim. Eu tenho que fazer isso! Eu usarei meu talento de detetive para provar que eles estão errados! Então você ainda acredita que eu sou o culprito? Sim! Mas não há evidência para indicar que eu sou... Não, não há. Eu sou a de que você é o culpado. Eu percebi isso quando determinamos que o peso de ropa foi usado para mover o corpo. Se não fosse o Ikirumi que movia o corpo com o peso de ropa de ropa, então, a pista mais óbvia que qualquer criminoso deixaria pra trás. A final mais óbvia é que qualquer criminoso deixaria A evidência que provoca que Kirumi é o culpito. Shuichi, por favor, você não vai me dizer por que você está tão desesperado para me encarar como culpito? Porque essa é a verdade. Não você quer proteger todos? Sim. E é exatamente por isso, Kirumi. É exatamente por isso que eu tô fazendo eu isso. isso eu quero Essa falha todos. é minha, Shuichi. Shuichi. No, you are wrong. Your words aren't going to convince me now. Not when I know the truth. All you care about is your own reasoning. You don't even listen to others. You can't save anyone! Que você está chamando de moleque? Eu, eu, nossa... Eu passei a te odiar aqui, Rumi. Mentira, isso é impossível, mas... Não tenho mais dúvidas. Eu agora estou confiante disso. Eu vou apresentar a todos a evidência que prova que ela é a culpada. Ok. E como eu disse... É uma das pistas mais óbvias deixadas por qualquer criminoso na cena do crime. Talvez um pouco depois dela. Mas é o um pedaço de tecido deixado para trás pelo assassino no meio da tirolesa! The piece of black fabric in the pool. That's the final clue that proves you're guilty. Exatamente! Acabou o Kirumi! It's been bothering me for a while. I couldn't figure out what it was. I thought it was just trash at first, but I couldn't dismiss it entirely. Now that the class trial has come this far, I know for certain. Eu não por que essa um seria tão do assim. It's an important piece of the puzzle. Because like the inner tube, it's evidence the culprit couldn't dispose of. Really, I don't enter the piscina. Why not? Using the ropeway, you could slide the inner tube from the lab to the gym. But how would you control it? If it kept sliding and hit the window, the momentum would have thrown the body off. To prevent that from happening, the culprit needed some way to adjust the speed. For example, o culpado poderia suas mãos para fricção. Isso é. genial, cara! O jeito como o Street chama nisso. Uh, Só so que? Claro que? não, que todo sentido. Sua lógica Kirumi, por que você está se erratic? Porque é ela! Há <laughs> is such absolute beauty lutar contra a verdade. the é What verdade? O bloco branco é apenas um trash. Você não pode provar que eu sou o Eu com isso! Não, não é apenas trash. It's é provar que você é o culpado. Caramba, o chute é muito Ed. Holy shit, cara. Descobrir como esse tecido preto se encaixa em tudo isso é a chave para descobrirmos o caso. E eu esclarecerei tudo aqui e agora! É isso. É hora de finalizar isso! Tirar a, a roupa da room. Isso sou muito estranho! O que? É essa What? Uh? Uh? Okay, eu não sei o que? Pera! Ah! Ah! Eu só sei fazer isso Ah, ah droga, isso vai ser um foco. Ai, caramba ah! Eu sempre começo muito mal aqui nesses DDRs ah! O que tá acontecendo? Como assim é pra eu segurar? Eu tô segurando, e aí? Ah! Ok, não sei o que aconteceu, mas foi ah, Calma ah! Calma aí, eu que tô confuso, aqui, Ah, Calma aí, me dá um segundo Não, eu tô certo Só, dá, só deixa eu What the fuck? Eu não sei como isso funciona Calma, será que... Não! Ai, caramba! Pera aí! Ah! Tá, vai! A próxima vez eu vou acertar... Uh! Ok, já tirei uma vassoura. É agora. Eu já sei como... Ah! Caramba! Vai! A boca do que eu Ah! É agora. Eu sei o que fazer! Eu acho que eu descobri! Toma lá! Because vai! Me dá truth. mais uma chance! Everyone ah, fai, eu não descobri nada! Ok, agora vai! Ah, foi! Is é isso, tem que soltar no final do amarelo também! Ah. Tá indo! Tiramos a armadura dela! Eu sei que vocês todos estão esperando But muito por isso! a ah, droga! Ae, foi! Ah, eu não... de todos aqui! A última pessoa que eu queria que fosse a culpada era você! Não! Eu também quero proteger a todos! É por causa disso que estou fazendo isso! E também porque eu quero tirar sua roupa pelo fã e mais! É mais porque eu quero proteger a todos! Ui, what the fuck? Ah droga, okay. isso aqui é me atrapalhar! What? Não. Meu Deus do céu, é só funcionando Legal, já peguei o um jeito Eu tenho provas, provas, provas que você nos foi quem matou o Ryoma Infelizmente eu vou ter que sofrer eu a punição também descrever. Todas as pessoas, logo você que me fazia um descrever café descrever. da manhã Eu nem tomava ah! café da manhã É isso que Isso é acaba que aqui agora Aquele pedaço de lixo não era você nada não mais aqui. nada menos Do que um pedaço da sua ah! luva What the fuck? Eu não queria tirar tudo isso, desculpa. The piece of fabric came from Kirumi's black glove. É. Ninguém viu aquilo, né? Espero que não. Seria muito constrangedor e. Eu quero make só para mim. Ah. É, a luva dela. If the culprit were slowing their descent by grabbing the rope with their hands, there would have been a lot of friction. É, aulas de física, meus amigos, finalmente Mas funcionou para alguma coisa. bare-handed. É. Atrito com a luva. One got all torn up from the friction and it Exatamente. O pedaço from dela. remember, the only one who wears The gloves on your hands agora, <gasps> A mão do aqui é fachada, the ele machucou a... brincadeira. Made of the same material we wearing now. <risos> Não com certeza que não tem jeito. You can test my theory by comparing the fabric scrap with your glove. <risos> Kirumi. Vamos, well, Vamos admita. Will you allow us to compare the black fabric we found in the pool with your gloves? O que é o are Por que você está Por que está fazendo 45 oh, graus de sensação wrong? térmica aqui hoje? É ridículo, eu sei, Kirumi. Enfim, eu sou como eles. Estou com medo de revelar a verdade. Porque isso significa que alguém será sacrificado. Mas a ele estava assustada também. E ela não me deixou impedi-la. Ela foi com tudo até o final. Eu encarei a verdade. E eu duvidei dela. Continuei pensando e pensando. E foi pra cá que ela me trouxe. E eu não vou fugir agora! I will show you the truth. Vamos, Street. É hora. Closing Argument. A parte mais anticlimax do jogo. Que vai ser a hora que o tênis vai ficar quebrando a cabeça pra descobrir como que foi cada coisa. Porque ele sabe como foi em teoria, mas... Hum, colocar as figurinhas é um pouco mais difícil do que explicar o caso. Uh, a evidência feita de metal que as piranhas não comeram... Uh, é a algema, né? Calma lá, provavelmente naquela é imagem da mão dele. Uh, eu tenho alguns painéis que eu ia ter que liberar, então... O que foi usado como uma partição do de Eu tenho isso aqui... Eu acho que não, mas... Um item longo e fino que o parzou para o ginásio. Será que ele tá falando aquele cabo da coisa de tênis? Eu não sei. Vamos tentar chutar outra coisa. Ah, Breakers. Ai, meu Deus. Eu não sei. Que droga. Ok, calma. Vamos lá. Resumiu o... tudo de novo. É evidência feita de metal. Não foi isso. Ah, tá. Eu, eu imaginava que não era isso. A evidência feita de metal que as não comeram. É a algema, mas provavelmente não é aquela imagem da mão dele com uma algema. Eu quis chutar de qualquer jeito. Uh, onde no ginásio a, a corda estava amarrada? Eu acho que eu não tenho ainda essa imagem, então. É, provavelmente não tenho. Antes do assassinato, o que foi colocado no pulso da vítima. Aqui sim é a algema. Perfeito. É, o que foi... Pego da piscina... Essa boia aqui, não é? É a única coisa que eu consigo imaginar. E condiz com o quadrinho que veio anteriormente. Não tem mais nada que foi tirado de lá. Perfeito. Uh, o que foi usado para transportar o corpo... Na tirolesa foi a boia também, mas... Uh, eu acho que eu vou ter que esperar É, eu vou ter que esperar Eu liberei uma coisa, mas eu vou ter que esperar liberar outra coisa, provavelmente Não tem nada aqui que diz que é Era boia também, mas de qualquer jeito uh, calma lá Onde nos ginásio a corda estava? Aqui, perfeito Eu liberei esse aqui Que é A tampa do tanque de piranha É isso? O objeto longo e fino que o, o culpado usou Não, não é isso O que foi usar como partição é isso daqui, não é o... a tampa do tanque de piranhas? Eu acho que era a tampa Ah, ainda bem Podia ser um... um vidro qualquer, eu não lembro Eu liberei outra coisa Aqui, as algemas É isso daqui, não é? Pra essa parte do do coisa Não? What? Ué? O objeto de metal que os piranhas não comeram, foi a algema Ah, não, pera, eu li errado Não, não é isso Calma lá Talvez seja a corda. É a corda. Poxa, eu podia gerar que seria o cabo de tênis. Porque eu não sei, eu não consigo mais não. A corda sendo aquilo, mas... O que foi usado pra transportar o corpo na tirolesa eu ainda não sei. Uh, o breakers. Será que foi a mão? Foi, foi, foi. Eu acabei de falar isso também na troca <risos> Pra onde o corpo foi levado foi pro truque de piranhas. E por fim... Não, por fim não. Faltam dois. Aqui. O que foi usado pra transportar o corpo foi... Boia e por fim, sim, aqui, é o objeto que as piranhas não comeram que eu li errado, exatamente, é a evidência de metal que as piranhas não comeram, por que eu li aquilo errado, cara? Acho que era porque estava na página seguinte, né? Eu não sei, enfim, vamos só usar isso aqui. É ah, vamos nós. a vítima foi esta noite, durante o de When we saw the piranhas in the tank, we thought that Himiko's escape failed. Of course, it was all part of the act. Himiko's escape went perfectly. But when Angie opened the curtain in front of the tank, we saw Ryoma with piranhas swarming around him. Before any of us could react, The piranhas devoured Riomas body, and all that was left were his bones and the handcuffs he was wearing. That horrifying sight was the finishing touch on the culprit's own twisted magic trick. The culprit obfuscated the time and place of the murder implicating Himiko in the process. In truth, the crime began last night, around 8.55 p.m. While preparing for the show in the gym, the culprit had a chance to be alone. It was then that the culprit used the ladder to reach the piranha tank. and removed the glass lid to put inside the tank. They used it as a partition to force the piranhas to one side of the tank. Next, the culprit took the rope from the stage wing in the gym and use the ladder once more, this time to climb up to the gym's window. Once there, they opened the window and tied one end of the rope to the window frame. The rope was then thrown out the window toward the pool. These preparations were key for the culprit's elaborate plan. At nighttime, past midnight, the culprit asked Rioma to meet at his lab. All the pieces were in place. The culprit was ready to murder. First, the culprit knocked Rioma out, probably striking him from behind. Then, they put the handcuffs from the shower room on Rioma's wrists. ...and shoved his head into the sink filled with water. From the water and the pain of drowning, Ryoma should have woken up and struggled. The culprit anticipated his resistance, which is why Ryoma was handcuffed. The struggle left scrapes on the cuffs and sink... But in the end, Ryoma succumbed. Ryoma was dead, but the culprit's plan had only just begun. They removed the cable from the tennis net and hung it from the window facing the pool. And then, at the pool, they connected the wire and the rope from the gym window. They returned to the lab after picking up one last thing. The rubber inner tube that was in the pool's tool shed. Once back in the lab, the culprit pulled the cable, bringing up the rope. Pole pulled until the rope was taut, then tied it to the lab's window frame. And thus, the gym and the lab windows were connected by a single rope. After making a hanger of sorts with another length of rope tied to the inner tube, they hung the inner tube on the rope connecting the windows. That's how the culprit created the ropeway that was used to move the body. An impressive premeditated murder, but the culprit made two crucial mistakes. The culprit got on the inner tube with Ryoma's body and slid toward the gym. With the height difference between the windows, they would have built up quite some speed. To avoid crashing through the window, The culprit used a brake. They used their own hand to grip the rope and slow down. That would have caused significant rope burn had the culprit not been wearing gloves. But due to the friction, part of a glove tore off and dropped in the pool. Regardless, the culprit reached the window and put Riomas body into the piranha tank. The glass pane not only kept the piranhas and the body separated, it also kept the piranhas so close together, they concealed the body. After that, All the culprit had to do was untie the rope and the inner tube. But that's when they made their second mistake. One end of the rope came loose, and the inner tube dropped into the pool. Thus, the culprit was forced to leave two key pieces of evidence, the fabric, and the inner tube. They couldn't retrieve the evidence because of the rule against swimming at nighttime. And that's the whole story. Am I wrong, Kirumi Tojo, the ultimate maid? A conclusão que eu chegaste. Você tem any objections? Eu já cheguei na conclusão do argumento. Não tem como você contradizer assim que o jogo funciona. Isso is é muito, muito desfortunate, Shuichi. Eu sei. Minha pride como uma mulher demanda que eu fulfil every request that I receive. Mas to end like this? Isso significa que você admite? Does that mean you admit que isso? Você quer... Kirumi. Qual é desse jogo roubando todas as minhas falas? Why use your own gloves though? The warehouse should have had plenty. There weren't any. Obviously she would have used them if they were available. Cheese. Monokuma provided everything but the gloves. That's pretty sadistic. But thanks to him, at least the game became way more interesting. <sighs> Poxa, que, que você tem que ser assim. Jeremy, por so, que? It's decided. cara. <laughs> <laughs> <laughs> This case was decided the moment someone, who shall not be named, opened their big mouth. Ah! <laughs> we, we don't know that. Maybe the real culprit is someone nobody expects. Ah, provavelmente <laughs> não. <laughs> oh, you're like a mommy taking care of her sick child. All right, let's go. Uh, o que? Pera! que? Hã? time. Meu Deus meu peito Eu tinha achava... eu esquecido da hora da votação Eu achava que ia ser... Minha nossa, eu achava que ia ser direto pra punição, cara Ai, tá, meu Deus Ela não vai nem falar nada Ok De todos aqui Tinha que ser você, não é que Rumi? E matou o Ryoma, logo, a nossa super colegial, mamãe. Você que me fez, finalmente, voltar a tomar café da manhã. Agora, então, parece que o voto está terminado. Vamos ver o resultado. Nossa, esse cara... <risos> Quem votou em mim? Quem foi que votou em mim? Que nome foi você? Nós right Acertamos. Certeza. Por favor. Oh, oh my! Oh céus! Vocês votaram corretamente! Mas que resultado mais intrigante e imprevisível! O culpado que matou Ryoma Roche é Kirumi Tojo! A super colegial empregada! Yeah. Provavelmente pronúncia Kirumi Tojo, mas.. Ignorem! Finalmente oh, nós conseguimos passar por essa Class trial de you novo. N não tem nada de bom nisso! Por, por que você fez isso, Kirumi? Yeah. É verdade, esse resultado é inesperado. Wait. Como você pode ficar tão calma assim? No way. Mas Gonta não acredita! Kirumi era quem ajudava a todos! Yeah. É a mesma Kirumi! A culpada? Yuhu! Yeah. É, há quanto tempo você tava mentindo pra que gente? Que é foi por isso que você estava cuidando tão bem de nós? Para que você pudesse enganar a todos? Ah. Tá, tá dizendo que ela não é minha mãe? Hey. Ah. Ela nunca foi sua mãe, seu estúpido! Que hey, Kirumi, me diga! Por quê? Você sempre esteve pensando em todos nós! Como você pode matar alguém! Seres humanos são tão egoístas! São tão centrados em si mesmos! É por isso que eu odeio humanos! Eles queimam nossas florestas que chamamos de casas! Poluem os rios onde bebemos água! Eu jamais perdoarei humanos! Mas isso é motivo para destruir eles? Alguns humanos ah. são muito bons! Cala a boca, cala a boca! Chega dos seus comentários idiotas! <risos> Bem, Kirumi, seus sentimentos conosco foram apenas uma farsa. Como? Não, diz que não, não pode ser. Me diz que é só outra mentira, não é? Não. Eu não acho que seja, mais. eu ainda acredito que a Kirumi se importe conosco. O que? E como você sabe disso? Hum. Eu não posso dizer com certeza, mas eu sinto que essa trial foi agonizante para ela. Você pode dizer com certeza hum? Bom, esse é um trabalho de verdade Júlia, detetive um, Kirumi, você está intrigada Por causa de Alguém que era importante pra você um, Está falando do vídeo motivo? Então a Kirumi assistiu um. Seu próprio Mais cedo, a Kirumi me ensinou Que ela tinha aceitado um pedido Talvez esse pedido tenha vindo de alguém importante em seu vídeo motivo. É isso? Você não tem nada a dizer? I do not agree. Não, não é isso. Eu só me sinto indecisa. Porque se eu contar a vocês por que eu fiz isso, então vocês se arrependeriam imediatamente da sua decisão. Nos arrependeríamos? Damn. Droga, fala logo de uma vez! Ou então nós não vamos aceitar isso que vai acontecer Ai. com você! Por favor, que Rumi nos conta! Eu... Eu me importo tanto com você! Eu sei que os outros também! Então, por favor! Ela tá calma! Instruída. Muito bem, então. Se vocês estão tão desesperados para saber... Eu, eu considerarei isso como um pedido final. E contarei a todos vocês. Bem, você sabe. Sem mais mentiras, então, hã? É melhor você contar toda a verdade. Por favor e obrigada. Sim, é entendido. Certo. Vocês estavam todos certos. O motivo pelo qual eu matei o Ryoma é porque eu vi o meu próprio vídeo motivo. Assim como eu pensei. Você então assistiu mesmo ao seu vídeo. Tá dizendo que alguém quebrou o nosso acordo e trocou o vídeo com você? Tá legal! Confessa logo de uma vez! Quem de vocês foi? Fecha os olhos e levanta a mão! Quem foi? What are you saying? dizendo? Uh, Por que ele teria que fechar as olhos para levantar a mão? <risos> Isso não será necessário. Na verdade, eu não troquei meu vídeo com ninguém. Hã? E, se você não trocou seu vídeo com ninguém, então como você viu seu vídeo? Hey. Talvez, a Kirumi tenha recebido seu próprio vídeo. Hã? Hã? dizendo que ela recebeu o próprio vídeo motivo desde o começo pera, isso é doentio Sim. correto ninguém é nem de mim, viu o meu próprio vídeo motivo cara, isso é horrível significa que ela era a única eu não tenho ideia de porquê, mas isso não é possível o mas que diabo está acontecendo aqui? hã? hã? Ah, uh, sabe, uh, eu ia falar isso mais cedo porque tava me incomodando um pouco. Que história é essa dos vídeos motivo terem sido trocados? O que isso significa afinal? Uhum. Yeah, não se faça de bobão. Você foi quem trocou não, os não. vídeos. Não, não fui uh, eu! Oi, uh, what? Como assim não. Ah não! Uh. Não! Você só pode estar brincando! <coughs> oh, eu não deveria ter perguntado! Vocês pisaram na bola de novo, Cubs! Hã? Uhum. Não deveria ter... Perguntado? É tudo culpa da Monofene! Ela passou os vídeos é? sem checar os nomes! O quê? Não fui eu! A Tara que deveria ter checado os nomes! Pera um segundo aí! Eu nem me lembro de ter passado os vídeos! Um. Isso foi minha culpa! Yeah. Ah! I'm sorry. Eu peço desculpas! Eu deveria ter tido mais Não. cuidado! Não, Monotão! Não é okay. essa culpa! É a culpa de todos nós! Eu sinto muito também! Ah! Parece que foi um mal entendido! Eu me esqueci completamente que o plano de vocês era redistribuir os vídeos! Papai. Eu não acredito, eu não acredito! Não é a culpa de vocês, crianças! É minha culpa por ter esquecido! Papai! Graças a Deus! O que diabos é isso? Tudo sentimental agora, <risos> hã? Vocês são idiotas! Eu já estou por aqui com todos vocês! Well, now. Sinto muito por causar tantos problemas! Por favor, continue com a conversa chata! Entendo. Então os monocubs só distribuíram os vídeos aleatoriamente. Ah, cara, não! Receberam meu próprio vídeo, não foi nada além de um grande azar. Velho. Oh, I see! O quê, cara? Então você só assistiu sem saber hey. que foi dado pra você! E o que é que eu tinha no seu vídeo? Lockroom. What's wrong? Me? Você prometeu nos contar Sim. tudo. Eu irei contar toda a verdade, mas... Eu duvido que alguém vá acreditar. Se for esse o caso, então, por que não assistimos todos é juntos? Verdade? Sim, seria bem melhor. Vamos logo, antes que papai fique entediado! Bom, eu acho que eu não tenho escolha. É melhor desse jeito. Talvez a verdade seja mais fácil de acreditar se vocês verem com seus próprios olhos. Porque que o Rome disse isso? Os monoclubes começaram a tocar o vídeo. All right, back by popular demand, it's time for the movie video. Who's the most important person in your life? And now, without further ado... <laughs> Kirumi Tojo, the ultimate maid. <sighs> With clients in politics and finance, this elite maid is renowned for completing any request. One fateful day. She was suddenly summoned by one of her most influential clients. The Prime Minister. What? The Prime Minister had a request of utmost importance. Caramba era tão famosa. Assim? He requested that she use her talent as the ultimate maid to serve her country. He asked Kirumi to make this country great again and transferred all his authority What to her. the fuck? No one suspected that the Prime Minister's new secretary was secretly running the country. Akirumi, and over time, she became the de facto prime minister. Omo assim? Only Kirumi could save the country from impending doom. Tazono. Yes, the future of the country rests entirely on her capable shoulders. But Kirumi is up to the task, for she only accepts requests that only she can fulfill. Ela era. She is driven by the belief that her citizens are the most important people in her life. Oh, and while we're on the subject of those important people. An unfortunate event will soon be. Ah, all those vermin and What event, you ask? Não é possível, a cara. Secret. Find out for yourself. <risos> a Kirumi era a primeira ministro. Primeira Ministra! What the fuck? Huh? Ela... Ela dirige o país! W what? Mas o que diabos? O Primeira hum. Ministra! Pelo que vocês viram é verdade. Embora... Eu só me lembre disso depois que vi o vídeo. Isso... Isso tá muito errado, Wait. cara. Isso tá muito errado. Espere! Esse vídeo é verdadeiro? O que é isso? isso é ridículo! Não tem como a Kirumi ser a primeira ministra! Eu não, não, esse vídeo é verdadeiro sim. Eu sou o Kirumi Tojo, a super colegial empregada. E a Essa pessoa é mais importante para mim são os cidadãos desse país. Isso, isso é loucura, cara! I was called upon to lift the country out of a dire situation. I swore to serve and help all its citizens. As the ultimate maid, I have advised politicians many times in the past. but he wanted me to prioritize saving the country from an unprecedented crisis. I fully accepted this request. As a maid, it is a great honor to serve the nation itself. Encredit. Você me deixa completamente confusa agora, porque isso não faz o menor sentido, eu tenho que Ai, dar um sim. cagão. What the... uh, entendo, então a o é mesmo a primeira ministra de verdade que está administrando o país por trás das cortinas, hã? Huh? Huh? Uh, como você pode acreditar nisso tão facilmente que, que uma estudante é não a não primeira não... ministra? Ah, é, eu não acho que isso seja muito estranho pra alguém de nível super colegial. Digo, o Kiboy Boy tem um talento de fingir ser humano, mesmo ele sendo só um robô sem coração. Ai, Mas que rude, eu não estou fingindo, eu ainda estou aprendendo. Mas ah, sim? Ah, entendo. Bem, boa sorte, eu acho. Hum, Incrível. <risos> Eu estava ciente de que a Kirumi era impressionante, mas. Primeira-ministra! Então, Kirumi é mesmo Primeira-ministra! Ela. é responsável pelo futuro do país! O vídeo-motivo deixado de lado? A Kirumi não parece estar mentindo sobre isso! É, cara, eu duvido que seja Uhul. mentira! É, hey, eu sei que a Kirumi é importante e tudo mais, mas. O que, que vai acontecer com a população? Eu não sei, eu não sei pra falar a verdade. Por que eu não consigo me lembrar? Uh, um, sem as nossas memórias? That's... Espera! Isso não é igual a caçada super colegial? That is correct. Talvez isso esteja conectado à caçada. Huh. Uh -huh. A caçada super colegial está conectada aos eventos que vão acontecer com toda a nação. Se isso for verdade, então. homens menos estão conectadas. Uh, o que, que é a Super conhecido. Colegial Caçada, afinal? Eu não sei o que está acontecendo com a nação enquanto eu estou aqui dentro desta parede do fim. Claro. É por isso que eu precisava saber. Eu precisava saber o que estava acontecendo com as pessoas mais importantes da minha vida. E se elas estavam seguras. Porque essa é a minha tarefa. EU DEVO PROTEGER TODOS OS cidadãos DA MINHA NAÇÃO! Minhas desculpas... É por isso que eu precisava escapar! Se so. Então nossas vidas estavam pesando contra o peso de toda a nação! Cara, isso é Mas... loucura! Mas... Se essas são as opções, é claro que ela iria escolher toda a nação, certo? São muitas vidas pra sequer pensar nisso. E nós só paramos aqui, Rumi, porque nós fomos super egoístas querendo viver. Eu não gosto disso. O que devíamos fazer? Será que cometemos um grande engano? Se todos lá fora morrerem, por que a Rumi está morta? Então não significa que nós destruímos o país inteiro? O oh, que nós fizemos? Wait! D diz logo, Manakuma, o que você planeja fazer com o resto da humanidade? Você faz ideia de quantas pessoas vivem nesse país? É tipo 100 milhões facilmente! Oh, não importa o quão poderoso o Mastermind seja! Não tem como ele! Era o que eu esperava. Hey, um. Eu sou o governante deste mundo! Nada tem mais poder do que eu! Hã? N Nada tem mais poder do que você! 100%. Isso é 100% mentira! É impossível que você seja tão poderoso assim! <risos> Qual é a graça? Vocês aí agindo como se não acreditassem! Mas estão todos aterrorizados! Se vocês não estivessem acreditando, então... O seu medo não teria razão para existir! E por que é que vocês humanos mentem? Por que é que os humanos são os únicos animais que contam mentiras? Cala <risos> a boca, velho! Ei! Hey, cala a boca, isso é sério! Quanto tempo mais vocês vão ficar falando aí com a Kirumi? Vamos logo, vamos falar do Ryoma! Parece que ele foi completamente negligenciado! Oh, é verdade! Sabemos porque você matou, mas... Por que escolheu o Ryoma especificamente? Oh. Porque ele era fácil de matar! Oh! Hã? Huh? Ele era fácil de matar! Isso não é verdade! Oh. O Ryoma não era fraco! Ele tinha seu método chucute. Nem Gonta pegou ele. Suas habilidades físicas eram relevantes quando não se tinha motivo para viver. Sem isso, ele se tornou mais fraco entre nós. Hã? O, o quê? Eu tomei vantagem da sua fraqueza e o matei. Um... Ah, como assim? Eu, é. Eu disse a ele que tinha um assunto urgente para tratar. E pedi para se encontrar no terceiro andar em seu laboratório. Lá, eu revelei o meu vídeo motivo E depois disso, eu disse a ele. Eu sou responsável pela vida de todos os cidadãos desta nação. Então eu preciso escapar deste lugar, custe o que custar. E então, ele me respondeu. Got it. Então você tem um motivo para viver. Isso é o completo oposto de mim. Hum. Hum. Isso é ótimo. Se você tem alguma coisa que faz querer viver, então, significa que sua vida tem valor. Hum. Depois que ele disse aquilo, ele disse que iria limpar as bolas de tênis que estavam no chão. E então, ele me uma pessoa como ele like teria have a minha sangue de He Ele já sabia. Ele forfeita sua vida, then e there. Isso é correto. Foi aí que eu decidi que eu deveria sacrificar a sua vida pelo bem de toda a minha nação. Then... Então Ryoma sabia que ele seria morto. Cara... Isso é horrível. Mas... But... Espera um minuto aí! É a culpa da Maki que o Ryoma decidiu não viver mais! O quê? What? Como é? Porque... Because... O Ryoma só desistiu da sua vida depois de ter visto o seu próprio vídeo-motivo. Bem, já que você não assistiu ao vídeo-motivo dele, então eu acho que não tinha como você saber. O que você está falando? Qual é o seu ponto? Wait. Espera um minuto, vocês estão falando como se o Ryoma tivesse visto o seu vídeo-motivo? Vocês disseram que ele não foi checar o seu nome e não assistiu ao vídeo? Hã? Ah? Hum? Eu disse isso? Ah? Uh -uh. Onde você está tentando chegar? What? Bem, você sabe. Eu provavelmente não deveria me meter nisso, mas... Alguém tinha que fazer alguma coisa e falar pelo Ryoma! Eu, disse. Eu já disse, qual é o seu ponto? Que ele desistiu da sua vida só porque eu mostrei a ele seu vídeo-motivo? Isso não deveria ser o oposto? Eu já já chego lá! Mas antes... Por que você acha que o Ryoma queria ver seu vídeo-motivo? Porque ele estava atrás de uma razão para viver! Não é mesmo, Mark? Como você sabe disso? O Trocar os vídeos de motivo? Nós não concordamos que não daremos ele para ninguém? Yeah. É, eu me lembro, que quando você assistir a ele, então você terá um motivo para o matar. But... Mas, isso mostra que tem alguém importante para mim, alguém hey. que eu quero ver. Faz alguma ideia de quem está em seu vídeo? Não. Não faço, é por isso que eu quero ver. <risos> quando eu descobrir quem é essa pessoa importante para mim, então eu teria um motivo para viver. Jeez. Se eu não tiver motivos para viver, então não há motivo de querer escapar daqui com todos vocês. Em outras palavras, esse vídeo pode me dar, na verdade, um motivo para viver. Foi isso. Então, por favor. That's é true. Está certo. Ele estava atrás de uma razão para viver. O que significa que você não deveria ter mostrado a ele seu vídeo motivo para começo de conversa. Ah, como assim? Ah, o que, é que tinha no vídeo dele? Nada. Era um vídeo vazio. O, o que? Vazio? Okey, ok, não, mas cara ele agora, que tal? O que? Como assim? All right. não, a gente pode. Back. A gente pular isso daí, não podemos. É This message is for Ryoma Hoshi, the ultimate tennis pro. Unfortunately, there is no one in the world who is important to you. O quê? Cara! I'm so sorry. Really, I am. You have my deepest sympathies. Sorry. Sorry. Sorry. Você tá brincando! Ninguém. não tinha ninguém importante Para ele. O que, que esse vídeo tava tá mostrando? Se ele visse alguma coisa assim, ele. <risos> ele não tinha ninguém a quem se importava. E ninguém que se importava com ele. Ele não encontrou motivos na vida. Por causa disso. Ele decidiu que a Kirumi poderia matá-la. Então, é por isso. Foi por isso que ele precisou assistir aquele vídeo antes para que eu pudesse chamá-la até lá. É, it can't be. Ele só desistiu então! Ah, mas que se dane isso! Aquele idiota! But but. É ruim não ter uma razão para viver, mas também é ruim ter muitas razões para viver. Porque... Foi por isso que você fez algo tão terrível, não é, Kirumi? Por ter muitas razões? Sim. Vocês são livres para me julgar por ter matado Ryoma. Eu aguentaria toda a visão negativa de mim se fosse pelo próprio bem da minha nação. Para everyone. Porque isso é o que significa servir sem nenhuma devoção. É por isso... É por isso que eu preciso sobreviver. Sacrificar todos vocês significava salvar as vidas de homens e mulheres, crianças e idosos. my apologies Eu... Eu queria viver... Kirumi. Cara, Monokuma, Gonta tem uma pergunta. Ah, o que, que é? Ei. Gonta pode ser culpado no lugar de Kirumi? What? O que? Como huh? oh, assim? Gonta não é esperto, mas Gonta entende que todos estão dizendo. O que? Kirumi deveria viver! Não, Gonta! O mundo precisa dela! Não, cara, what the fuck? Um, eu, eu tava pensando mesmo. Eu não quero morrer mais. A vida da Kirumi tem muito mais valor do que a minha. <risos> Kirumi tem a vida de centenas de milhares de pessoas em seus ombros, certo? Infelizmente. Logicamente, a sobrevivência de Kirumi resultaria em mais pessoas vivas do que apenas o nosso grupo. Oh, Céus, talvez teria sido melhor se tivéssemos errado, culpado. Hã? Ah, co como assim? Oh, man. Se a Kirumi sobrevivesse, então a nação teria um futuro seguro? Então. Qual foi o ponto de tudo isso no final? Ah não, cara... O que Eu revelei a verdade? O que foi que eu fiz? Ah não, isso é péssimo... Eu estava errado... Talvez eu deveria... Chute. Que cara é essa, Shuichi? Você é o meu parceiro, então aguenta uh -huh. isso! O quê? Hey. Isso vale pra todos vocês também! Ao um inferno com essa história de valor de vida! Vida não é algo assim tão simples! Vocês não podem trocá-la por um preço! Kaito! Listen-up! E as suas vidas não pertencem só a vocês! Ela é de seus pais, de seus avós, seus amigos e até mesmo de seus vizinhos! I mean. Não é algo que você pode decidir jogar fora por conta própria, sabe? Então não temos que nos preocupar em estar errados! A vida é suposta de ser vivida! Desde que você esteja vivo, qualquer coisa é possível! Você pode mesmo até ir às estrelas! E é exatamente isso que eu farei! É para lá que eu vou, porque eu quero viver! Eu ainda não viajei para o espaço! Então não tem como eu desistir da minha vida aqui! Ai, meu Deus do céu! Jesus. Esse idiota está falando de novo. Mas... mas ele está certo. Digo, você está certo também? Ele é um idiota, mas... Ele está Deus certo? Aham. Uh -huh. Ah, tu acha que ele é um idiota mesmo? <risos> <risos> eu não sei porquê, mas os idiotas me enchem de inspiração. Ei, cala a boca! Eu disse para o de me chamar, idiota! Right. Talvez a sua estupidez fosse exatamente o que a gente precisava ouvir. A Kirumi certamente está tremendo agora. Hã? Oh, tremendo? O Because... Vocês acham mesmo que alguém tão desesperado para viver como a Kirumi desistiria tão facilmente? É claro que não. Na verdade, ela provavelmente ainda não desistiu até agora. O quê? <risos> ela estava esperando que você descobrisse a verdade e se voluntariasse a morrer no lugar dela. Hã? C Como? Isso é sério? But... Mas o monokuma jamais permitiria que alguém que não fosse o culpado fosse punido. Então, talvez... Ela iria querer que todos se rebelassem para que ela pudesse usar isso para escapar por conta própria. <risos> O que acha que Rumi, Eu acertei? Você é o cretino mais detestável que eu já conheci em toda a minha vida. Holy shit! Eu concordo com ela. Você sabia exatamente o que eu estava tentando fazer. E ainda assim me permitiu explicar tudo de qualquer forma. Ah? Ah, espera! O que ele disse então era verdade? Mina. Você... Tentou enganar Gonta? Tentou enganar a todos? Really? What the fuck? É sério? Você é nos apoiou pelas costas? Cut it out. Já chega! Ela só estava tentando viver a todo custo do seu jeito! Ninguém pode culpá-la por isso! Exatamente. Eu devo viver. Porque eu carrego o peso de toda uma nação em minhas costas. Eu jamais teria matado o Ryoma se não fosse por um motivo tão importante. Esse pedido não será cumprido até que eu possa trazer felicidade a toda a minha nação. Você mais morrer. Então não importa como, eu não posso morrer. É por isso que eu matei o Ryoma. Ainda agora, eu ainda não desisti. Kirumi, huh? uh, você se recusa a desistir Então O que planeja fazer agora? You must live. Eu preciso viver Tenho que viver Custe o que custar Se eu tiver que me deplorar para isso Então o que seja Se eu tiver que beber esgoto E comer carne podre Que seja I will survive. Eu faria de tudo De tudo TUDO PARA SOBREVIVER! então ela gritou... E começou a correr... What? What the fuck? Ah! Wow, UOU! KIRUMI! Eu não consegui acreditar no que eu estava vendo... Ela estava completamente fora de si! I What the fuck? KIRUMI! What the heck? Mano! Uh -uh, não tem como eu te deixar sair daqui! Cara, what the fuck? Ela tá louca! Acabou pra ela! Era feio! Cru e repugnante! Mas estava correndo mais rápido que ela podia! Até que eu falei sem pensar! Corra! Corra, Kirumi! Corra! Por corra! Ai meu Deus do céu! Anda depressa, corra! Como hey. oh, eu disse, não tem como eu deixar você escapar! Please. Por favor! Corra. Vamos, vai! You will live! I refuse to die in a hellhole like this! Eu quero acreditar Now que. I've prepared a não. special punishment não, for tá. King Rumi Tojo, não, the ultimate pain! For my people, let's give it everything we've got. Oh, It's punishment oh, the... time. No. I will not die. Holy shit! Eu não acredito. choque, velho! que foi essa execução? Por que, monodam? Por que você matou o Monosuke?! Ah, esse isso é o hoje menos agora, mas eu também quero ouvir! E que bom que ele matou o Monosuke, porque ele tá matando todos os personagens que eu não aguento mais Em termos de Monocambus, porque eu queria muito que é ela continuasse viva Kirumi. Se você precisa vomitar, então esvazie tudo! Você vai se sentir bem melhor depois. Monosukei não era diferente de Monokid. Ele estava entrando em nosso caminho, impedindo de nos darmos bem. Não precisamos dele. Não precisamos dele? Vamos, somos os últimos Monokubus sobrando. Vamos nos dar bem. Não importa como... Temos que ficar juntos! Nem mesmo o papai pode nos parar e impedir Eu de ficar juntos! Não se eles souber o quão bons I... somos para ele! There, Essa academia pertence a nós! A era dos monocambios começa called, agora! Called. Ha ha ha, ha, ha. Oh. What the fuck? Como se atrevem a rebelar-se contra mim? Ah! Nice. Ainda assim, essa atitude é tão fofa vindo de vocês! So é tão fofo como seu grupinho diminuiu em um membro! Aham! Uh -huh. Você entendeu certo! Vocês não vão crescer mais, sabia? So ah, eles são tão fofinhos! Toda essa fofura me faz querer espirrar! Ah. Uh. What? What the fu. Isso não acontece quando você é quer é espirrar! Espirra What? Ah, sua puta burra! <risos> Qu Quem você tá chamando de puta burra? Stop <risos> it! Não importa! Não temos tempo pra isso! Que Kirumi! I don't like that. Eu não aguento mais isso... Até que Rumi foi morta! Eu não quero mais fazer isso! Eu vou acabar daquele jeito também... I'll you. Eu não vou deixar isso acontecer, Himiko! Eu vou te proteger, custe o que custar! Eu vou proteger você... Não importa como! Mas eu não quero ter que fazer isso também! O okay. quê? Então, por favor, vamos só parar com esse jogo da morte! Eu não ligo se ficarmos presos aqui pra sempre! Come on, come on! Oh, não foi isso que a Tua disse? casa tua isso! Todos os seus desejos até escapar desse lugar podem corromper o seu eu. É o Monokuma quem está corrompendo a gente. Ele é que distribuiu os vídeos de motivo. Eu yes. Esses vídeos de motivo são mais perigosos do que pensávamos. Eles levaram a Kirumi a esse estado. Isso é O que mais me preocupa é que enquanto estivermos presos aqui, nós jamais saberemos o que é verdade ou mentira. Ok. Talvez seja por isso que a Kirumi não queria mostrar o vídeo motivo. Ela pensou que, se todos se sentissem assassinos por causa do que ela fez, então esse jogo da morte poderia ser um grande caos. Ela queria parar isso. Hey, hey. Se esse é o caso, então deveríamos mesmo não mostrar os nossos vídeos um pro outro. Claro. Esse era meu pensamento desde o começo. Mas é claro que você não se incluía nisso. Mas... Eu pensava que o Kukichi tentaria nos mostrar os nossos vídeos. Para nos deixar fora de si também. Ele faria isso, cara. Pior que ele faria. Mas isso acabou não acontecendo. Eu me pergunto quais eram suas intenções. Eu não queria fazer nada disso. Eu ainda estou pensando no que a Kirumi ah, disse. Ah, hum. O que a me disse? Como assim, ah, tudo que você acabou de ver, eu me lembro, mas eu, eu só me lembrei quando assisti. É verdade, ela. That's... É por causa da nossa memória roubada, mas. O que, é que isso tem a ver? Huh? Nós sabemos disso. Ah, o que, é que tem? O uh, que, é que foi? Um... Ela disse que se lembrou e. que não parecia uma mentira também. Sim! Oh, Talvez aquele vídeo ter propriedades da Flashback Light, se eu me lembro bem que era esse nome. Oh. Uh -huh. Pro Propriedade da Flashback Light. Ok. Ainda assim, como a Kirumi se lembrou de uma coisa que ela não deveria nem ter se esquecido? Servir a toda uma nação é importante demais pra você simplesmente se esquecer. É, isso é verdade... Isso significa que um vídeo-motivo é algo pra nos fazer lembrar de nossas memórias? Hum. E se esse for o caso, então... Talvez seja melhor que a gente não assista eles mesmo. Desde que ninguém assista aos vídeos, não saberemos os nossos motivos. Uh, ok... É, agora eu estou convencido. Provavelmente é para o melhor. Esses vídeos-motivos são bem zoados, cara. Era melhor se... nós acreditássemos uns nos outros mesmo. É. é isso mesmo. É melhor que nós não nos lembremos dos nossos motivos para o é. nosso bem. Ouvir você dizendo para o nosso bem é a última coisa que eu esperava ouvir vindo de você. <risos> That's so mean. Mas que rude. Eu sou sempre fazendo o melhor para todos. É um Bom, eu tenho certeza que vocês não acreditaram em mim quando eu disse isso, então eu só vou continuar mentindo. Ah, mas talvez ver a Kirumi nos seus últimos momentos tenha mudado a minha visão de tudo isso. É só mais uma mentira, Porque... não é? Ela tentando escapar até o último momento, fugindo pela sua vida. Você não pareceu uma má ideia. É, é... Talvez... Talvez encontrar a verdade não seja o bastante. É nem fala. Tá tudo bem fugir às vezes, mas você tem que vencer no final. Isso é tudo que você tem que fazer. E com isso... A segunda Class Trial tinha chegado ao fim para nós. Uma vitória amarga... A qual tomou de nós a vida de um de nossos amigos. Que final é esse que o Kaito estava falando? E como vamos alcançá-lo? Eu não sei. Eu ainda não sei. Quando deixamos a sala da corte, aquela área já havia sido coberta. For now. Por hora, deveríamos descansar. Para mim, esta é a ação mais lógica para fazermos. Você está certo. Meu cérebro está uma loucura o dia inteiro. Why you? Como se você sequer tivesse um cérebro para usar? I forgive you. Enfim! Esse jogo da morte acabou agora, ok? Eu não vou ele permitir viu, que ele continue! Vai ficar tudo bem! Desde que ouçamos a tua, tudo estará bem! What's wrong? Qual é o problema, Gonta? Por que você está olhando para o céu? Hum. É que... Mesmo depois de tudo isso de ruim que aconteceu... As estrelas continuam maravilhosas... What? Mas estrelas aqui diferentes... Não as mesmas que Gon tá acostumado a ver. Ah, ah. Diferentes? Está falando a posição das estrelas? É! Gon tá olhando, mas não encontrar nenhuma das estrelas que se lembra. Por quê? Mas por que nós fomos levados para tão longe? Para tão longe. Hey, so. então! É, então... Vamos voltar logo, eu tô exausto. Uh, ok. Ah, sim, claro. Hey! Oh, peraí! Eu tenho uma coisinha pra contar a vocês! Ah. O que foi agora? Como eu disse, eu tô exausto. Oh. Relaxa, não vou demorar muito. Apenas ouçam o que eu tenho a dizer. Ah oh, não, cara... What is it? Muito bem, então. O que é que você tem para nos dizer? Um... Todo mundo aqui até agora Tem me tratado como um mentiroso Compulsivo you get it? Mas isso é ridículo Tem alguém aqui que é muito mais mentiroso Do que eu nesse grupo huh? Alguém mais mentiroso Do que você What? O que, <risos> que ele tá falando? <risos> eu tô falando da Mati. What the fuck? Que cara huh? é essa também O que? What? O que você tá falando? A Maki é uma mentirosa? Ah. Maki admitiu isso durante a class trial. Se lembram? O Ryoma queria mostrar a ela o seu vídeo motivo porque... Ele estava atrás de uma razão para viver. Well, you know. Mas essa não é toda a história. O Ryoma estava te ameaçando. Não estava, Maki. O, o quê? Hã? A ameaçando? Hum... Acontece que o Ryoma descobriu qual é a verdadeira identidade da Maki. Então ele usou isso pra ameaçá-la! Eu aposto que ele disse alguma coisa como. Se você não me mostrar o meu vídeo motivo, eu vou contar a todo mundo quem você é! E foi por isso que a MAC não queria que soubéssemos que ela viu o Ryoma. Não é mesmo, Maki? What you mean? Ela queria manter a sua identidade verdadeira em segredo! E é por isso que ela ficou quieta até o último minuto! Hold on! C Como que você... Que que você tá falando isso agora? Qual é a identidade verdadeira da Mack? <risos> <risos> Eu sempre soube qual era a identidade verdadeira da Mack! O quê? Uou! What the fuck? O que que é isso? Mac? Em um momento eu achei que a Mac tinha desaparecido. Ela se moveu tão de pressa. O que? What? O que que é isso? Você you sabe, know, this is an interesting turn of events. What do you really do me in front of everyone? what the fuck, Maki? Hey, Maki, what the hell's going on? Yeah, you can probably stab my neck like a twig right now. But that's not your style. You would rather kill from the shadows. Right, Miss Ultimate Assassin?